Oi! Eu sou o Gabriel Jordan e recentemente tivemos o lançamento de Corrida das Blogueiras, quarta temporada. Reality esse que eu amo e um monte de orgulho de ter feito parte na edição anterior. E que toda temporada eu acompanho do início ao fim. Infelizmente, não estive presente no Premiere por N motivos, inclusive porque eu tô muito doente. Servindo muita beleza, né gente? Mas assim, pela voz, acho que vocês conseguem perceber que eu tô meio gripado. Mas mesmo assim, não podia deixar de vir aqui no canal prestigiar o lançamento da mais nova temporada do reality show que eu participei que eu tenho muito carinho, que eu amo. Tanto, que prestigiar todo o trabalho duro dos meninos. Então, se você já quiser conferir o meu react, né? Em primeira mão aqui, as minhas primeiras opiniões. <risos> a louca review de reality show. Já vai deixando seu like aí embaixo, se eu sou novo por aqui, se inscreve. Aquele blá blá blá de sempre. E bora assistir Corrida das Blogueiras quarta temporada! E finalmente eu vou ter entretenimento de novo. É a Corrida das Blogueiras. <risos> então gente, bora começar esse react que eu tô muito animado vou mudar aqui vocês pra essa nova interface do react de fato vamos dar play nesse episódio ah! Tudo muito chique, gente. Olha só o cenário. Parece quando é a minha temporada. Só que tem todo um revamp, né? Toda uma mudança na paleta de cores. Tudo muito preto e branco. Muito chique. Olha eles servindo se muitos sejam looks. Muito Bem-vindos à quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Ei! Por mais um ano estamos dando a largada por mais uma coroa de cola quente. Então preparem-se pra correr, tá? E vai ser correria, porque essa quarta temporada está babadeira com as provas clássicas, obviamente, mas muita novidade, tá? Então é isso, gente. A quarta temporada vai começar agora. Bora conhecer o nosso... Amo. bora logo começar. ...e principalmente o nosso grande elenco, os protagonistas dessa temporada. Corre Se falar mal... <risos> consegue, <que nada. risos> Ai, eu amo! Tudo muito chique. Vamos ver quem entrou. Ah. Eu acho que eu conheço é assim, ele. As audições dos Banana que É Cris. Caixão. Meu nome é Cris. Eu tenho 21 anos. Isso. Sim, é dar. ele. Eu acho que eu conheço ele do TikTok, gente. Esse querido já apareceu na minha. Não no meu TikTok, no meu For You page do TikTok. Ai, gente. Cancela os outros. Mas já, ah, gente, isso não deu nenhum bafo ainda na temporada. Já veio o um cancelamento? Com certeza tá faltando uma gay maquiada nesse pódium, viu? Os dias de tá. golpe chegaram. <risos> bom dia, bom dia. Ah! Para tudo! Para, para, para, para, para, para, para, Não acredito que Dakota Monteiro tá... Gente, não, meus amores, eu tô muito feliz, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, é sério. Eu vou levar a coroa de cola quente pra casa, porque... Linda. Ficou <risos> <risos> <risos> <risos> oh, fazer sei fazer não, umas makezona bassa, umas make criativa, adoro... E por que não faço? fez a <risos> <risos> <risos> Ai, que inferno a Dakota, viu, juro. <risos> Faço resenha Sim, dos episódios claro. e falando que eu seria melhor que todo mundo. E eu agora eu vou... tô aqui, eu vou ter que provar que eu sou melhor que todo eu mundo. Vou... Quem é? Ah, que isso? Começou o Halloween. É a Fleura! Passada. Ai, ah, eu tô com frio. <risos> eu tinha uma frase na minha cabeça que eu ia falar, só que eu não saiu nada. Porque... Aí eu tava muito frio, aí falei: Ah, eu tô com frio. Aí eu entrei, no tinha o que falar, né? Na dúvida vai, vai ser mesmo. Justo. Eu produzo vídeos de comédia, humor, coisa do cotidiano. Eu gosto de colocar essas coisas do cotidiano, do dia a dia, como lavar louça, lavar roupa, as pessoas se identificarem com o meu conteúdo. Quem se identificou vai me seguir. Não tá dando certo, porque eu não tô famosa ainda, mas a gente tá. <risos> Bicho, mas tu costurou essa renda? Eu só cortei, minha avó costurou. No, nas laterais. Uhum. Então você é modelista, você não é costureira, mas você faz. Não, gata, eu sou costureira, mas é porque assim o que acontece. Mas, eu, mas não, eu, não eu não sabia eu botei a roupa Ai, gente, eu sou meio assim também, sabia? Quem costurou a minha roupa do meu aniversário de 20 anos, inclusive, foi a minha avó, porque não ia ter outra pessoa na minha cidade pra costurar aquilo ali, gente. Pra tacar um viado de um metro e tanto, com um milhão de corrente em volta. Às vezes é só a avó da gente que ama a gente o suficiente pra fazer uma roupa assim pra gente, né? <risos> Olha, tem câmera apontando pra ali. Vamos entrar alguém. Hum. Imagina a boca Eu rosa, entra. Eu <risos> falo tá quem você já é rir. o é. Ai, tu tá acabando. Ah! Oh. Estão prontos pra um novo nível nessa... Ai, gente... Gente, era o meu maior medo errar na minha frase de efeito e eu tô amando que estão normalizando isso Graças a Deus eu não errei a minha, né? Na minha temporada tinha dois fakes, não sei na quarta temporada Mas a gente tinha duas chances, né? Pra pegar de vários ângulos assim Olha só eu expondo os segredos do Rafa Diz aqui, gente, ele me vai me barrada de estúdio, não pode mais passar lá não <risos> Tá tão pronto pra um novo nível nessa corrida? <risos> tá. Foi importante que saiu, né, gente. É isso. Vou sentar do lado da Gode. eu sou bruxa também. <risos> Conta pra gente do seu conteúdo o que isso que faz assim a você. é você. E gente, eu amei que a Doca é entrevistadora da temporada, sabe? Eu amei que ia botar a drag faladeira logo no começo pra puxar assunto com todo mundo. Eu tô há mais de 10 anos tentando uma carreira na internet. Eu já fiz live de game, eu já falei sobre coisas... Muito diferentes. Eu moro numa cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, eu sou a única pessoa trans da cidade. Parabéns. E eu ainda ah. sou costureira na cidade. <risos> não tem mais react, gente. É só eu rindo da Dakota. Não tem react, não tem. Eu tenho eloquência na minha fala, eu tenho uma história legal pra contar. Quem? Uau! <risos> Eu sigo ele! É o Eric Neto, gente! Eu sigo ele! Eu sabia que ele ia estar nessa temporada! Meu nome é Eric Neto, eu tenho 22 anos e sou de João Pessoa. Ele tentou entrar na temporada passada, naquele negócio que teve antes da minha temporada? Corrida de challenges? Challenge... Batalha de challenges, gente, é isso! Gente, eu não sei porque eu tinha certeza de que ele ia estar nessa temporada. E eu tava certo! Eu faço muito challenges né, até hoje em dia, que foi onde eu comecei assim, na internet. E aí, com o tempo, fui agregando looks, agregando aquelas coisas de blogueira que todo mundo faz. É. Achei que é a única que entrar com o nome escrito no corpo inteiro ah, olha aí, a gente tá combinando o <risos> olha ela sendo gente né, com o um nome na roupa e não com o um nome de usuário igual eu desesperado no ano passado no episódio que eu fui eliminado ainda <risos> é porque ano passado eu fiz a inscrição pra corrida e deixei em aberto <risos> E eu tenho contato com alguns desses participantes que me disseram que eu não tinha perfil pra participar. assim? Ah, <risos> eu eu que... Quem foi isso? Oh, quem foi? Nossa, por favor, quem disse isso? Mas o meu babado é Make Challenge, no Instagram mesmo. Eu já fiz no YouTube também, mas, gente, não tenho paciência. Eu também não tenho, Eric, mas tô aqui. <risos> Uhul! Delícia! Rui Mas conta pra gente, qual é o conteúdo que você faz, what do you do? Eu sou bonita na internet <risos> <risos> Eu também, Lori, é só isso que eu sei fazer <risos> Eu sou muito truqueira, eu sempre tive que dar meu jeito Se eu quisesse uma roupa, eu teria que ir lá pegar uma roupa, cortar e fazer Na verdade, eu tenho na internet desde 2015 uhum. Só que nunca relacionando a maquiagem, eu queria fazer graça, fazer, fazer os outros rir Porque eu uhum. acho que tem tipo, sempre fazer rir conquista E tudo que eu sei de maquiagem, que não, que não é muita coisa não, não espera muito Tá. eu aprendi sozinha e passei vergonha ah, eita ah, outra misteriosa quem é gente oi gente Olá. tudo bem com vocês eu sou a Isabela e eu tô no corrida das blogueiras Tchau! Uh, uh. Yes. Eu sou a Isabella, eu tenho 25 anos e eu sou de Goiânia, Goiás Meu objetivo na internet é basicamente ajudar outras mulheres Pra mim a gente tem que buscar a espada pra gente mesmo vencer nossas batalhas gente, quem... Eu amei o penteado dela Trabalho a internet já há 9 anos eu, Meu canal cresceu quando eu fui morar nos Estados Unidos há 4 anos atrás Lovely. Eu já tinha um canal naquela época, mas assim, não dava nada Trabalhei na Disney também por 6 meses Aí gostariam de fazer Corrida das Blogueiras, gente, temos! É a Isa! Pelo amor de Deus, se tiver três luzes ou duas, na verdade, vamos ficar um com um e outro com outro. Gente, só <risos> tem uma luz. A gente tá sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma. Duas luzes, dois grupos, uma luz pra cada grupo. Gente, mas se são duas luzes, tinha que dividir, né? Dá uma luz pra eles Dá ali. Ah. Dá pra emprestar a luz agora. Tremendo. PTSD, entendeu? Ansiedade, imediatamente, só de lembrar disso. Até hoje, mas já que já tem um ano e o assunto já morreu, dividir as coisas com coleguinha é ótimo, gente. Sempre bom. Simplesmente atirar da tomada e pegar e não usar água. Simplesmente tirar. Gente, muita gente falou isso na temporada passada, mas eu não vi aquele tipo de reação saindo de mim naquele momento e também não via saindo aquela reação das pessoas que estavam na minha equipe também naquele momento. Então acho que foi por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. Qual coisa que eu detesto, a gente que se faz de sonsa, ser sonsa. Odeio. Se sonsa. Agora, a gente que se faz de sonsa, ai, eu não vi que vocês estão tinham nenhum uma luz <risos> ai ai. <risos> Gente, quem é a Tali Neri? Santa Ela Briquet tem Entendi nada, gente. A mina chegou falando em línguas. Muito chique, amei. É Jade Borges, Santa Ela Briquet Caradec. Jade Borges, Criquet Caradec. Gente, é a, é a filha da Karen Eu já achei. Anos, e eu sou daqui de São Paulo mesmo. Assim, o foco é a maquiagem, com certeza. Mas eu peguei a blogueira e coloquei em tudo que eu podia colocar. Gente, eu tô achando essa minha cara da Karen Desculpa se vocês acham que não parece. Mas eu achei a Jade. Não sei. Porque eu quero chamar ela de Ada, mas eu achei a Jade a cara da carimbaquinha. Olá, pessoal, divinas, Eu sou a Paula Renata, também conhecida com Miss Black de e eu entrei uh! O hair. Amor, quem é cruela, entendeu? Olha o hair da gata. Então, eu falo sobre cultura vista de negra, então tudo desse meio. Eu falo moda, beleza. Acho que só falta um. Ah! E aí, meus amores? Bora arrasar? Meu nome é Rafael Melo, também sou conhecido como Sarah Vika. eu tenho 30 anos Ele quer é aquela drag queen, Saravica Queen? É, não é? O conteúdo que eu produzo na internet hoje é um misto de maquiagem, lifestyle falo sobre causas LGBTQIA+, né afinal de contas, como uma boa gayzona que sou, a gente tem que falar sobre isso é. Eu amei o look de entrada dele, gente, juro é. Agora temos 10 pessoas Olha, eu tô ah. tava... quero tá complexa, então é, deixa eu ficar aqui no Pela primeira é. vez temos uma Padrão! <risos> Tem temporada mais bonita Ai, eu com o elenco mais é. bonito. Você monquem! Okay. Quem vencer a quarta temporada de Corrida das Blogueiras, leva pra casa. Mil reais em dinheiro, uma câmera Canon G7X, vários acessórios de blogueira e assinaturas de aplicativos de edição. Gente, pelo amor de Deus, eu quero competir no corrida de novo. Eu quero uma assinatura do Cre é Creative Cloud? Rafa Dias, me diga. É Creative Cloud? Se for essa porra, é cara. Eu tenho que pagar todo ano isso aí, já, a minha já tá vencendo. Eu quero, eu quero só assinatura. <risos> Para começar essa competição, precisamos fazer um sorteio especial, Fê. Pois é, cadê a urna? Cadê a urna? Aí lá vem. da mesinha, tá? Já. Vamos começar pelo Eric? Eric, pode pegar a urna. Você tira um delineador de dentro, já mostra, e passa para Elu. <risos> Ai, <risos> vamos lá, Paula. Já estão presumindo Ai, valeu. É. É. Já estão presumindo! Na minha época era lip tint, gente. Eu escolhi o lip tint especial na minha temporada, gente. Comecei o episódio feliz, terminei chorando. <risos> Teremos três grupos nessa primeira prova. E importante lembrar que tem uma regra especial que só você de casa Esse vai segredinho saber. Segredinho nosso, tá Eles lindo, vão ficar isso. aqui sem saber, tá? Porque é isso. Eric, se <risos> você é o líder do grupo 1 um, pode começar a escolher um integrante pro seu grupo. Tá padrão. Paula, Meu grupo 2. Pijaminha. Cris oh. Brasil. Olha, que luxo! Dakota, pode fazer a sua escolha. Miss Ilu. Eric, de novo. Ele. Arrasou. Paula. Já as cruelas. E aí, da posta? <risos> minha irmã negra de peruca. <risos> Hillary Hillary Arrasou. Ai, eu sobrei, né? Eu juro que se fosse em grupos de três na minha temporada. E eu. Sério. Olha, eu não acho que ninguém fez por mal, até porque, né? Alguém tinha fez que Fez sim, aquelas. Eu... Não tinha que sobrar, não. Essa é a invenção do tipo de operação. Que na minha temporada tinha 10 pessoas divididas em dois grupos. Aí foi. Não sobrou ninguém, entendeu? Culpa do Edu e do Fivi, eu posso reclamar com eles. acabou pegando num lugar muito difícil para mim, porque eu já tenho histórico com isso. Quando Mas a escola, mulher, eu era sempre a última. Ah. Bom, a resposta vai ser na prova. Isa, você sobrou, você ficou por último, então você escolhe qual grupo você quer ir. Dá da cota. Yeah. essa primeira prova da quarta temporada de corrida das blogueiras consiste na entrega de um fashion filme de 30 a 40 segundos. E esse Ai, que um trabalho. Colocar... Gente, se vocês tivessem um tanto de trabalho que dá para fazer fashion filme, por isso que nem todos os meus outros Jordan tem Feliz que eu participei na temporada passada e não dessa, viu? <risos> Queremos um foco assim na maquiagem, mas aí vocês são bons de edição Que a gente sabe, precisa entregar a edição também Se eu for ser bem sincero, lá vem. eu tô extremamente feliz com o meu grupo Eu acabei escolhendo uma pessoa que achava que podia me ajudar Que é a, a esposa lá do Leonardo, a Zilu Depois <risos> meio que... So... Gente, eu odeio a Dakota, eu juro pra vocês Agora a gente vai contar pra vocês aquela regra, aquele segredo Que eles não estão sabendo ainda a respeito da prova de hoje mas mas vocês aí de casa vão saber, porque pra vocês a gente vai contar. A Isa acabou sobrando, ela não foi escolhida pra nenhuma das equipes. No caso, ela escolheu a equipe para a qual ela queria ir, tá? Esta pessoa, segundo a regra aqui desse episódio, ela está imune. Ou seja, se o grupo ah! dela perder o Facebook, a Isa tá salva, gente. A Isa Borges já está garantida no próximo episódio de Corrida das Blogueiras. Gente, juro pra vocês, se ela soubesse disso, a paz tá, sem assim, a paz interna, juro. Gente, vou falar pra vocês, pelo menos primeiro, uma perturbação emocional não saber se eu tá no próximo episódio ou não? juro. E vamos pra prova. <risos> eu já tô agoniado que só tem um fundo branco a ali, gente. Cara. Ah, não, gente, eu tem outro fundo ali. Uma campanha Color Trend é Trend da Dona Avon. Do grupo Lápis é. para Delinear os Olhos. Trend. Esse lápis é muito bom, gente. Só a gente tem delineador. Ah, azul. <risos> Primeiro eu, eu, olha, eu. Avon te amo, mas tem um delineador dessa linha que é um delineador metálico prata que juro por deus que se eu estivesse lá fazendo uma prova e eu caísse com esse delineador olha, o flop ia vir aí, viu na minha opinião de família de avon quem se deu bem foi quem pegou o lápis mas vamos ver o resultado final hum. vocês acham que não precisa ser todo mundo? Não eu precisa. acho que não, não precisa. eu acho que vai dar hum. muito trabalho eu sinto que a gente tinha que tentar o problema é que se a gente... Pede... eu amo que ela tá imune, <risos> ela nem sabe, mas é ela que tá diferente <risos> Muito tempo, um quatro pessoas e não consegue entregar que... um produto final legal. Mas a gente vai entregar, dá tempo. Gente, gente sabe o que, é que eu acho? Se eu tivesse uma equipe de quatro e não precisasse produzir todo mundo, produzia só duas, entendeu? Porque também, se deixar uma pessoa só pra o resto inteiro da equipe produzir ficar fazendo as mesmas coisas em cima da outra, dando opinião, dando pitaco assim, em situação de tensão, eu acho que já não ia dar bom. Sabe aquele negócio de que numa panela só um mexe a colher? Se mexer dois já não presta a receita, eu não sei, eu sou meio assim. Aí é só a gente só precisa formular isso. isso o que, que acontece por causa disso? Ai, amiga. A se a Pop. gente for fofoca. Aí você fica. A gente, a gente, a gente tá aqui pra ir. A gente banca a decisão. A, a gente, gente. mas é que eu não concordo. Eu não concordo em ser só uma pessoa. Fazer alguma coisa que a gente tá perdendo tempo. Eu acho que. Ai, que saco! Não. Assim, a gente consegue muito. São esses coisa aqui, né? Gravando várias de rosto, gra gravando várias de... de corpo, sabe? Gente, se eu estivesse na equipe da Sarah, botava ela sem camisa, botava uma roupa aberta assim, pra fazia uma maquiagem colorida, entendeu? Porque gay na internet vê um padrão da like, entendeu? Então o engajamento da campanha já era garantido, né? O, o fashion filme eu não sei, mas o engajamento era garantido. Cara, eu, pensei, eu já imagino eu com transições, um vídeo, sabe, bem. Produzido, entendeu? Eu acho que se a gente de focar muito em fazer a mente, tirar a mente, isso leva tempo, entendeu? O Vitor. É Vitor o nome dele? O Vrase, só lembro do sobrenome. Tem um ponto muito importante: esse negócio de bota make, tira maquiagem, bota make, tira make, bota make, tira make. Gente, muito tempo, muito tempo mesmo. Então, se a gente for assim, você só e lá, praticamente você foca nessa parte de gravação e edição. Eu gosto. Ah, eu tô achando que eles são os que mais estão concordando, o último grupo. Gente, vocês conseguiram quantos espelhos aqui? Eu peguei um só, que tem, tem, um. tem no nicho. Nossa, é. Só um, eu acho. Acho que roubaram, hein? Ah, ah, aqui tem... Eita! E Palhaçada de primeiro episódio! Tem que ter um seguro assalto! Diva depressão! Vocês precisam dar um seguro assalto pros participantes, entendeu? Todo primeiro episódio é um furto, é um roubo! Que que é isso, gente? Que mãos leves são essas nesses elencos? Pegou meu espelho? <risos> Eu acho a filha da Karen Baking Chique, é texta, gente. Ela, ela, ela é muito sim, visualmente é. fashion. Dá sim, vai, O que que eu faça? <risos> Como Quer que eu faço? A questão da narração, aquelas palavrinhas e tal, uhum. não deu. Né? E tá, calma. Eu confusão... Gente, não. Não. e depois de qualquer coisa calma. a gente grava mais. Calma. calma. Não me estressa. <risos> Como que corta? Qual que é a tecla que corta no Premiere? Não, precisa editar. Para mas... que precisa, qual, que é... qual é a tecla? Só fala. A chulera lá, Lona. Ela não fica de má vontade comigo, só fala. fala. Tá, e é o brilho. que que custa? A gente não, não brinca. Por que que na minha temporada não tinha premier? Rafa Dias! Não, sério. Na segunda temporada tinha, na quarta temporada tinha. O que que eu sei usar Premiere? O que que eu recebi na minha? <risos> desça a base, base. No premier corta no C, amor. C, no C. Aprendam aí vocês na quinta temporada, se ainda tiver premier que na minha eu fui sedenta achando que ia ter pacote de adobe, sabendo tudo, não tinha. É Uso da hora, gente. Esquecer. É don't fight, é don't verdade. fight. Ah, mas fica foda, né? Tipo, eu tô tentando fazer e ela não me ajuda. Não. Ah, tudo dá pra editar, mas aí na hora de fazer ninguém faz, né? Melhor se tu não conhece o acabei, tá aí pra quê? Né? Gente, calma. Eu, um eu escolhi, tá no seu grupo, o que, é que você tá falando? Não. Eu não fui escolhida Eu escolhi estar lá Eu propus da gente organizar o nosso tempo Assim que eu falei, já falaram que não, que eu tava legal Tudo que eu fui falando assim, as pessoas foram contra mim sabe vai falar o quê aí, gente? Eu nem entendi Tá rindo da coleguinha, né? Muito bom A gente não tá fazendo vai... uma prova? Gente, calma! Eu vi que em alguns momentos a Isa tentou assumir esse papel de líder do grupo A Dakota, como a pessoa que escolheu que formou o grupo Ela tava aberta, tava dando ideias e absorvendo todas as ideias Eu acho que foi uma liderança legal Gente, nessa situação em particular não tô do lado de nenhuma das duas né nem pro então não, porque eu não entendi de porra né, do que é que aconteceu tô preocupado em ficar <risos> uau! uau! ai, meus amores! meu Deus, a Karen, olha a roupa da Karen falta apenas mais uma hora de prova pra vocês não, olha, estavam brigando aqui as duas <risos> mas assim, elas não vão brigar, vai dar certo porque a Hillary já falou que a Elu e a Isa estavam brigando Caramba. o que que elas brigaram, gente? Qual que era a discussão? o é que que você resolve? ai uh... <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> meu deus não, cara, isso eu, é agora. eu não tô nem aqui ai gente que discussão chata não mais chata do que a da minha temporada mas, mas na minha temporada eu tava preso lá eu acho que eu vou pular um pouquinho aqui <risos> Eu amo fashion e amo filme. Yeah. Então assim, pra mim, essa prova é pra mim. expectativas as minhas estão altíssimas. Foi que a gente não precisou perguntar nada. É. Então... <risos> <risos> tudo bem, Oi, Rafael? Tudo bem. Você, beleza. Você não era drag? E ficou com medo de vir montada? Não, que que é na aconteceu? verdade, eu quero <risos> usar o meu lado drag estrategicamente. Então é menos drag do que boa. É, porque na verdade, assim, eu enfrento dificuldade, às vezes de não conseguir fechar público as marcas, porque eles acham que eu só entrego em drag. Dá é preguiça claro. se montar pra fazer publi, né? Eu Ai, sei como é que é, é. baby. Bem... Vamos fazer algumas cenas mudando, <risos> e aí depois a gente já grava no outro pé. Não, já começa de toda a editar da parte que tem elas, qualquer coisa a gente exclui sim, sim. isso daí. Calma, calma, calma. Não me... Eu, eu odeio quando eu tô vez fazendo vez alguma vez coisa e alguém tá no meu pé não, mas, tipo, falando eu lá atrás. Que agonia. Ainda mais a gente vezes. no passar rápido desse jeito. A gente podia ter feito no celular, né? Essa Ai, tá tudo! Ficou hum. bom, viu? Claro que tá! É um monte de take aleatório, rindo que nem umas trouxas. As pessoas começaram, ah, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu fiquei, tá, vamos, vamos agregar ideias de todo mundo, vamos tentar fazer uma coisa legal. E não. Tá, o que a gente não pode entregar com menos de 30 segundos? Não adianta você ficar fazendo cara feia. Mas Calma, a gente não, não briga. Vai. Agora não é hora de brigar, a gente não tem tempo porra. pra brigar Se a gente, gente possa uma coisa, se ela tivesse escolhido uma outra equipe, essa equipe ia estar tá, assim, amarrada 100%, acho que não. Mas não ia estar tá tão desamarrada assim, não. 5 é? minutos saltando. É. Oh, tá, vai fazer a gente passar. A vergonha logo no primeiro episódio, fi. Ah, não, de novo não, gente. <risos> <Thank you. risos> ai, gente, ainda bem que não sou eu lá, juro. Ai, eu tô, tô muito nervosa. Tá, olha lá, só. Aí. Calma, olha aqui pra mim. É, calma, olha aqui pra mim. Tá, respira. o Rafa no final me pegou assim no braço e falou: calma, que eu tava tipo, tremendo muito, eu tava desesperada. ouve oh, sim Cara, você me atrapalha. Para de gritar no ouvido, poxa. <risos> vai, por favor. Eu acho que o grupo da cota vai pro blog. Eu acho sim. <risos> porque <risos> pela cara dela, toda saída. Não, não deu muito não. Eu tô me sentindo envergonhada, eu tô me sentindo frustrada, tô me sentindo com raiva. Been there, done that. Eu, eu só, tipo, não tenho vontade. Mentira, eu tenho vontade de coração. Assim. A gente chora na hora do confessionário, que é a hora que a gente tá ali de frente pro produtor, entendeu? Lá no, lá no QG, assim, tá toda a desgraça do mundo acontecendo em volta da gente. Mas ainda não vou chorar, não. Agora lá no, na frente do produtor, amor... Ai, da cota, já estive nessa posição. Salvos estaremos, porque conceitualmente e acho que visualmente tá bacana. Agora, se cumpriu tudo, só os jurados... De... São outros 500. Gente, a produção da Dia merece, assim, o céu por fazer isso bem em todo episódio. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso elenco fixo de jurados. Começando por ela, Karen Bakini. Não, mas a Karen foi o momento, gente. Entrega. Olha. Esse aí, look da Karen. Ela, a nossa vovozinha, Amei. Lorelai Fox. É, Miranda Presley. Ou seria é. Eu ia falar que tava meio Carl Egerfeld, <risos> mas eu amei. Diva! Diva. É, e... linda, linda, linda, linda, linda. Além das nossas giradas fixas, pode entrar na quarta temporada de Corrida das Blogueiras Arlindo Grund. Todo bem arrumado, gente. Sim, o de preto e branco, Maravilha, amo! Sejam bem-vindos ao palco principal, elenco da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Pode entrar, pessoal! Gente, esse palco da quarta temporada ficou chique! Agora chegou o momento da gente ver os fashion filmes de vocês. Primeiro a gente vai ver o fashion filme do Grupo 1 composto pelo Eric, pelo Rafael e pela Elai Mimos. Receba. Naked. Eu gostei muito das poses, assim. Não desses clothes, assim, mas... Esses takes aí, tá vendo que eles fizeram? Gostei demais. Não sei se o começo ficou muito fashion film, mas esses takes do, do meio... DIY. Tão bem fashion film, sim. Lifestyle. Esse tipo de takes, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Agora a gente vai ver o fashion filme do grupo 2 composto pela Paula, pela Jade e pelo Cris Brazi. Oi, menino ai gente, que chique amores, eu acho que eles vão levar yeah. sincronizou certinho close bonito, aplicação, zoom A iluminação tá boa, muito boa na verdade a filha da Karen Baquinha aí ó, fazendo orgulho à mãe yes. Grupo bonito vídeo bonito, gostei, vou aplaudir também E pra fechar, o terceiro grupo com Dakota, Isa, Elu e Hillary. O O narrado, gente Colourinho. Você que eu gostei. Eles vão reclamar desse narrado. Mas o... o que a gente pensa na hora é diferente do que sai, tá, tá? É uma SMR, gente. <risos> Esse último take aí que eu não entendi muito. Gente, eu acho que o grupo da Dakota vai pro flop. Eu vou ficar muito desesperada até a semana que vem. E eu vou ficar devastada se a Dakota sair do programa. Eu quero saber da Isa. Porque Isa, você não foi escolhida pra nenhum grupo, mas você escolheu o seu grupo. Então como que foi pra você ah, ser a quarta integrante de um grupo que talvez não teria te escolhido de início? Eu acho que com certeza eles não teriam me escolhido. Porque eu não me senti ouvida no grupo. Eu dei muitas e muitas e muitas ideias. Acho que vocês não têm nem tempo de programa pra passar tudo que eu falei. Ela dava muita ideia, a gente negava. -se sim ela dava ideia, a gente negava, porque era a ideia ruim eu me arrependi de ter escolhido o grupo é, no depoimento eu falei que eu tinha escolhido esse grupo porque eu achei todo mundo muito incrível eu falei bem de todo mundo no depoimento e falei que cada um tinha um talento que ia se complementar e eu achei que eu ia ser uma boa adição mas eu acho que eu não fui isso aconteceu mesmo, Elu? eu discordo porque a gente veio pra mesa pra ler o briefing E a gente começou a conversar, a ter ideias e tudo mais E quem tava realmente sempre discordando era ela Ai não, mas eu não quero isso Ai não, mas eu não acho que tem que ser assim Enquanto nós três estávamos numa sintonia legal A gente tava levando a ideia, ah, vamos fazer tal coisa, expandindo Fazendo um brainstorm mesmo ali na hora Pra tentar encontrar o conceito Se tivesse tido um, uma liderança Talvez a gente tivesse elegido uma das quatro pessoas pra ser, ser e o E líder você também do não grupo. sentiu essa vontade de se impor Acabou que ninguém quis tomar esse cargo Eu devia ter sido uma ditadora mesmo já E combinaria melhor com o meu personagem, né? Eu acho que todo mundo ficou na, é, nessa coisa de ser legal com todo mundo Eu vou ser bem sincera, eu me arrependo 100% disso. Gente, se você que tá assistindo, quiser participar de uma temporada do Corrida, você chegar lá, você quiser ser legal, não seja. A gente teve um problema bem grande de. É, desculpa, pensei em inglês. Time management. Sim. <risos> ai, boiolas pensando pensando assim o diferenciamento do tempo hum. é, e o final acabou ficando muito mais longo do que precisava, acabei pagando um peitinho que eu não queria uh, mas <risos> eu acho que ficou bem mais divertido e bem mais polido do que eu imaginei que ia ficar, porque a gente ficou bem corrido eu posso falar? ela tinha falado da questão do tempo tu que foi o um problema, a primeira coisa que eu falei quando a gente entrou foi a questão do tempo eu falei pra gente dividir certinho o que, que a gente ia fazer e não foi aceito também, porque foi eu sim. sabia Gente não é que dividiu. não foi aceito É que não adianta você falar A gente tem 15 minutos pra definir o conceito O conceito não está definido Não dá pra gente seguir em frente sem ter uma coisa Mas A única coisa que você fez foi ficar pressionando No ouvido de todo mundo Falar vai gente, vai gente, vai gente Começou a mexer em tudo Ficou ao redor de todo mundo pressionando Tanto na maquiagem quanto na edição Que nem tinha material pra editar Eu peguei o vídeo pra editar com menos de 10 minutos No final da prova Isso é um grande problema, gente E aí, tipo, eu consegui editar o que deu Eu posso poderia ter nem falar? ter entregue o vídeo Olha. Eu... Fiquei responsável pela parte da gravação e eu poderia ter esperado elas se maquiarem e ficado lá, esperando. Eu peguei o computador, não. a câmera, não. o tripé, não. a luz, eu montei tudo sozinha eu peguei o computador pra tentar aprender, só que não ia dar tempo eu falei pra ela, não faz sentido ela… Falar uma coisa aqui pra vocês, meus amores. Premiere, você aprende. Três meses assim, foi o que eu estudei antes de postar o primeiro vídeo de estar empreendendo o meu canal. Pode ser que eu aprenda a jogar? Pode. Mas também não foi em duas horas, né? Pra uma prova de corrida das blogueiras. E a Lu ficava o tempo todo, não, você tá me apressando não, não é assim. Tanto que... E tava. E a da não falou nada, ela só ficava calada olhando. Eu vou defender a Isa nessa, porque ela realmente foi proativa. Foi na hora de fazer as ideias a gente realmente bateu cabeça. Mas na hora de fazer, ela realmente tava colocando a gente no tempo. Vai atrás disso, vamos terminar é. a maquiagem. Foi o que eu falei Isso pra, pra vocês. É é foi caótico. teve atrito. <risos> que eu perdi um pouco a paciência. E quem não perderia? Quem leva a vitória nessa primeira prova do Corrida das Blogueiras 4 são vocês. Parabéns! <risos> Parabéns! Tô a música royalty free no fundo essa prova. E tô muito feliz que eu não saí como a louca Que tava delirando, super confiante Foi um dos melhores resultados de todas as temporadas De corrida das blogueiras que a gente já teve. Foi mesmo Então a gente precisa que vocês decidam entre si um vencedor Pra poder levar uma vantagem na próxima Gente, o Vraz entregou muito na edição sobre. Eu isso. acho Eu pensei que vocês iam falar Nós sempre damos vantagem, mas hoje vamos dar dinheiro <risos> <risos> Eu, participando do grupo Votaria pra entregar pro Vraz, Porque a edição conta muito muito num fashion filme, gente. A gente escolheu o Cris pra ter a vantagem porque a edição dele ficou perfeita, perfeita. Sem Todos nenhum de erro. de com a decisão. sim Parabéns Jade, parabéns Paula e parabéns Cris, na semana que vem a gente tem uma vantagem pra você na próxima prova. Muito obrigado. Já bem. quero saber o que, que é, não, gente, eu tô fofoqueiro. Trabalhar. Já temos a nossa decisão, <risos> né, sendo assim. O grupo que se salva e ganha uma próxima chance na semana que vem de competir aqui na quarta temporada de Corrida das Blogueiras. São os meninos, as ondas É o grupo do Eric. Parabéns, meninos. Ai é, gente, tem uma simpatia pelo grupo deles, tem uma simpatia que que pelo grupo deles Nossa senhora dos viadões estava por nós e o vídeo ficou bem redondinho A gente tem uma ideia boa, né no final das contas a ideia foi muito boa e mal reproduzida Eu tô um pouco mais confiante porque como foi a primeira, a gente tava ali em muita emoção Ninguém queria ir pro primeiro flop, tô muito animado pra próxima semana Eu amei a Eli, entendeu? Todo mundo... Ai, tô assim, emocionada... Eli Tô muito animada pra próxima semana. É isso aí, vejo vocês semana que vem. Já era o combinado que o grupo todo fosse ao flop, né o grupo que, que não vencesse essa prova. Mas a gente guardou um segredo de vocês. Isa, você foi a pessoa que não foi escolhida. Tá? E a gente definiu com o público que a pessoa que ficasse por último nas escolhas estaria imune. Então a gente se vê na semana que vem. Você teve a sorte ou o azar de ficar por último. Mas eu acho que os conselhos que todos deram aqui também valem pra você. Eu vou levar em consideração o que os jurados falaram. Se tiver alguma outra prova em grupo, talvez ouvir mais, aceitar mais. E só focar É bom, no né? mesmo é bom. assim, na primeira prova do flop dessa quarta temporada temos Dakota, Hillary e Elu. E a prova do flop é uma prova de reprodução de make de ninguém mais, ninguém menos que Karen Bakini. Nossa querida jurada, Karen pro A Hilary tinha dito que não tinha muita de experiência de você, com make se não tô é enganado, no um vídeo da inscrição. ...e precisão de traço possível, tá? E simetria também. Da tá, Dakota, tá eu, eu sei que, que, que tem experiência com make. Eu imagino que tem, ela chegou com uma fata belíssima 30 hoje. ...para vocês fazerem os dois olhos de vocês. 30 minutos é muito pouco! <risos> a prova do flop com a Dakota, nem com a Ilu é um pouco difícil porque acho que a gente se aproximou mais. Eu não queria estar nessa posição e me sentir tão perto da eliminação sem nem ter conseguido mostrar que eu, é, que eu é horrível, ver. gente. Tá no flop. É horrível, horrível, horrível. Competidoras posicionadas para a execução da primeira prova do flop dessa quarta temporada. Tem alguma dica, amiga, pra elas? Olha, amigo, planejamento é tudo nessa hora. Planejamento. Te falar, viu? <risos> Quero ver vocês fazer aí, ó. Eu não tô no flop. Mas devia estar. Tá. <risos> 30 minutos, vamos colocar no telão as fotos. Produção, por favor. Valendo. Amor, já se embora. <risos> Amor, meia hora pra um delineado desse tamanho, olha, pegava a minha malinha da Avon, fechava. Muito bom participar, muito obrigado, meninos, pela oportunidade. É isso aí, estou indo. Tchau, tchau! E na tela, a gente tem dois exemplos, né? Uhum! O olho aberto e o olho fechado. Porque, como a gente quer que fique esse delineado na hora que abrir o olho, né? E na hora que fechar também. Isso é muito importante. Mas mais importante é na hora que o olho tá aberto, gente. Que o formato do olho de toda pessoa é diferente. Inclusive, você pode adaptar formatos na pálpebra pra quando você tá com o delineado aberto ele ficar igual o de outra pessoa e fechado acaba ficando um pouquinho diferente. Mas isso é mais pra quem tem pálpebra caída. Não sei se alguma das pessoas que estão no flop tem. Eu tenho. Meninas mais Gente, que pior que eu gostei tá do delineado da Hillary. Bom. Ela falou que não tinha experiência mas, ó, com maquiagem. É aí. Mas o delineado dela tá muito bonito. Não sei se tá igual a da foto, mas tá muito bonito. É tudo que eu fazia num olho, eu copiava no outro. Então, minimamente simétrico, eu acho que vai ficar. Gente, eu ia fazer um ah, olho só e ia, ia chegar Esperava. assim. Eu acho que eu acabei... Ai, começou Falta a limpar, meu Deus. Minutos. Nervoso. Ai, Dakota! Fica, mulher! Falta um minuto, gente. Eu tô arrepiado gente, juro. Meu Deus, como eu amo esse reality. Não... Não, eu tô agoniado O acabou. Ah! A prova era de precisão e eu tava tremendo muito. <risos> Coitado da Hillary, porque a bichinha tá chorando e eu sei o quão emocionalmente perturbador é, mas pelo amor de Deus, ela é intacta lá no palco e aí no confessionário já chorando. Ai, gente. Muito eu na minha season, equilíbrio emocional zero Eu acho que eu não fui tão precisa E eu acho que não tá igual os dois lados Foi ok Fácil, fácil não foi, mas dentro do que eu esperava Minha expectativa era que fosse muito mais difícil Como tem três pessoas e uma só vai ser eliminada Eu espero que eu não seja a pior Não sei se foi a melhor, mas pelo menos eu não fui a pior Vamos receber então no palco principal as três blogueiras Que fizeram a prova do flop dessa semana Elas estão vindo do lounge das blogueiras Pode entrar Dakota, Hillary e Elu. Devolva uma peruca da Dakota. Que continuidade o quê, Rafa diz? Eu quero a da cota de peruca. Nós tínhamos três critérios, tá? Precisão, simetria e similaridade. O quesito precisão, conforme foi analisado detalhadamente aqui pelas juradas, nenhuma das três cumpriu. Porque os traços estão borrados, os traços estão meio tortinhos, então a gente não vai nem considerar, porque realmente nenhuma das três conseguiu executar a precisão. O da Healuri ficou muito bom. Vocês três que conseguiu trazer o padrão, simetria não, e similaridade. Média. Dakota. Foi você foi a melhor. <risos> Ai, meu Deus! Dakota! Gente! Eu tô tão feliz que a Dakota não saiu! Na verdade as três entregaram bastante, né? É. Não é fácil fazer um delineado gráfico nesse tempo. Ainda mais é Produzir um delineado que já tá pronto, né? E levando em consideração todos esses quesitos, <risos> infelizmente, quem deixa a competição hoje.. Quem será a primeira eliminada da quarta temporada de Corrida das Blogueiras? Eu, Eu não sei, Hilary. Você descobre na terça-feira da semana que vem acabou! gente, então assim a respeito das eliminadas, até de fone e tudo ainda pra comentar aqui sobre esse finalzinho eu fiquei muito em dúvida se quem seria salvo seria a Hillary ou a Dakota mas a Dakota foi salva, graças a deus mas numa das fotos tava aparecendo que o delineado da Ilu tava um pouquinho borradinho não sei ainda se ela ou Hillary será eliminada mas enfim, gente... é sobre isso do corrida das blogueiras, não é mesmo? é sobre ficar com o coração na mão até a semana seguinte vou tirar os fones aqui pra eu terminar o React e me despedir de vocês de uma forma mais interessante. Ai, gente, então é isso. Esse foi o meu react do primeiro episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras, né? Eu tô extremamente feliz pelos meninos. Eu tenho absoluta certeza de que essa temporada vai ser um sucesso maior ainda do que a temporada anterior foi. Eu adorei o jeito que eles escolheram o um elenco, né? Pra esse feeling novo da temporada. Que pela primeira vez eu sinto que talvez é uma coisa mais fashion, né? Que era uma coisa que a gente já tava, assim, desde o teaser esperando. E é isso. Meus parabéns pros meninos, pra quem é ainda não foi lá assistir e prestigiar o trabalho dos meninos no canal deles, pelo amor de Deus, né, gente? YouTube barra de depressão vão deixar muitos likes, muitos comentários, compartilhar com os amigos e se vocês quiserem, posso trazer os próximos episódios, né os reacts dos próximos episódios aqui pro canal sempre vai sair alguns dias depois do episódio principal porque vocês têm que assistir lá primeiro, né, gente? mas se vocês quiserem, eu posso continuar gravando as minhas reações assim em primeira mão, né igual eu fiz aqui no vídeo de hoje mas só se vocês quiserem senão eu vou continuar prestigiando assim só no off mesmo comenta embaixo se vocês Querem mais reacts assim aqui no canal ou não. Esse vídeo já tá enorme, provavelmente já tá com mais de uma hora, então não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, aquele blá blá blá de sempre. É isso, gente. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, entendeu? Eu sou a Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you.